Quem fez foi, foi Lula. Se Lula não tivesse iniciado, não existia transposição, não. A gente ainda estava esperando. Era mais 500 anos daqui para frente. Graças a Lula, nós temos água. Graças a Lula, a iniciativa de acreditar que era possível, nós hoje temos água. Nós temos o privilégio de dizer assim, essa água aqui é nossa. Nós conseguimos produzir com essa água. A água que trouxe pra cá foi quem? Lula. Quantos governos passaram lá dizendo que ia fazer e não fizeram nada? Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Lula que fez. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira dizer que foi dele a transposição. Essa história pode ser contada no sul do país e em outros locais, né? Mas aqui, na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Água é vida. A prova tá aí, correndo. Você sei foi lá, não foi? Não, tá aí. De gente duvidar que não vinha nunca. Aí o do homem vem. Lula ficou na história pra nós. Ó, água. Água que Lula trouxe, ó. é água que Lula trouxe. Lula lá!